ao fazer essas afirmações, você desencadeará o processo energético do seu eu maior. Você começará a sentir os resultados a partir do sétimo dia de prática. Observação, cada pessoa sentirá um resultado totalmente particular, pois cada um de nós temos uma verdade singular dentro de si. 20 afirmações de manifestação do Eu Sou, retirado do Livro de Ouro de Saint Germain. Anulo agora todo medo em minha vida, qualificando todas as coisas em meu mundo com a perfeição da minha amada presença. Eu Sou. Eu Posso, porque Eu Sou. Eu sou o poderoso canal de justiça, incitando a todos agora e para sempre. A que sirvam somente a causa da terra e a luz de Deus. Eu sou o princípio fundamental e a absoluta certeza de liberdade agora. Eu sou é a presença ativa que governa perfeitamente toda a manifestação em minha vida e em meu mundo. Eu sou o suprimento e a abundância já aperfeiçoadas em meu mundo, de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. A presença Eu Sou é o reconstrutor seguro da minha fé, confiança, fortuna e de tudo sobre o qual dirigir minha atenção consciente. Eu sou a ressurreição e a vida dos meus negócios, da minha compreensão ou de qualquer coisa pertinente. Eu sou Deus em ação, a única inteligência e atividade que controla este irmão ou irmã. Que parece estar no caminho das trevas, guiando de volta à luz. Eu sou pensamentos e sentimentos criadores e perfeitos, presentes em todas as mentes e corações, de todos e em todos os lugares. Eu sou a poderosa lei da atração, eu sou a poderosa lei da divina justiça e proteção atuando nas mentes e corações de todos, eu sou o amor divino preenchendo as mentes e os corações dos indivíduos em todos os lugares. Eu sou o poder de Deus Todo-Poderoso em ação, aqui e agora, o único poder capaz de agir em minha vida. Eu sou a memória consciente, o uso e a compreensão no emprego de todas as coisas que faço. Agora, relate o que está trabalhando. Estudando ou fazendo A presença Eu Sou Me veste com o meu eterno e transcendente traje de luz A morada secreta do Altíssimo É a presença Eu Sou As coisas sagradas como pérolas porque eu sou o equilíbrio perfeito de linguagem e de ação em todas as ocasiões, eu sou a presença protetora que está sempre alerta, eu sou é todo poderoso, somente a justiça divina pode se manifestar sobre. Agora, especifique as injustiças que você presencia, especifique a questão.